Esse gelinho de coco ficou espetacular. Quer aprender? Então vem comigo, solta a vinheta. Vamos colocar no liquidificador uma xícara de leite em pó. Duas xícaras de coco fresco. Uma caixinha de creme de leite. Um litro de água. E duas colheres de emulsificante que deixa o geladinho bem macio. A gente, compartilha essa receita com seus amigos, com as pessoas que vocês conhecem, para eles virem a fazer esse gelinho ou geladinho. Muitas pessoas conhecem por vários nomes, né? Muitos conhecem como sacolé, dindim, chup-chup. O melhor de tudo, que é muito gostoso. E vamos colocar uma xícara e meia de açúcar cristal. E vamos bater bem. Quem não gosta de geladinho, né gente? Criança, adolescente... Adulto, todo mundo gosta de geladinho. Então, vamos fazer final de semana, principalmente nesse que tá, nesses lugares que é muito quente. Eita, que gostoso de geladinho. Vou colocar aqui uma bacia para não derramar. E com o um saquinho, né? Com o auxílio de um funil, vamos colocando aqui o gelinho. Eita, gente, como fica gostoso. Hum! Vamos fechar aqui o saquinho. Gente, fica uma delícia esse gelinho. Vocês não têm noção. E vamos fazer com o restante. Não esqueça de me seguir lá no Facebook. No Instagram, no Pinterest, receitas da Nizinha. Não esqueça que toda segunda, quarta e sexta saem vídeos gostosos. Não perca! Vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ativando o sininho, comenta. Gente, é muito gostosa essa receita de gelinho de coco. Fica cremoso por causa do emulsificante. É muito bom. E, além de tudo, é muito fácil de fazer e fica uma delícia esse gelinho de coco. Olha só a quantidade que eu fiz, que deu, né? O gelinho. Hum, olha só, gente. Daí a gente corta o restante do, do plástico, né, que ficou. Tá bom? Ó, agora vamos deixar na geladeira até congelar. Olha só como ficou. Gente, só sobrou isso. Ainda sobrou só esse pra mim mostrar pra vocês. Porque o resto já foi tudo pra vocês verem como é delicioso. Faz, já deixa o seu joinha e comenta no canal e se inscreva que eu volto pra trazer mais delícia. Tchau!